A sua entrada nós o senhor para nós, nós invita o Davalar para nos papia esta de ECO, tá com o Partido Nacional de Pueblo, tá forte, forte, mientras que o outro tá papiando do Partido Nacional, que está vindo dentro da de sua graf. Esse é imenso motivo com essa invitamos o senhor Eufri como líder político do Partido Nacional de Pueblo que uh, está sumamente rabiado da maneira que Costa a Biden, Partido Nacional. A cidade está esperando a eh, chegada do eh, Sr. Jeffrey Davelar como uh, uh, líder uh, político do Partido Nacional do uh, Pueblo. A nossa live, fora de dentro do Parlamento, Sr. Davelar. Certo, sim. Em primeiro lugar, eu queria um bom dia. Eu me disse também oportunidade, como sabe o nome, tem um programa, mas, uma, nós do Partido Nacional da Trapo Família, nossa Trapo Família, então nós precisamos sempre da família, mas temos um. com eu vou te ajuda Como é vou me ajudar a família, então eu quero, com a um, desse decisão que nós estamos aqui, nosso é partido, com o Renato Augusto, sem fim de nada, não? Então eu quero dar um bom momento para nós, com o partido para Pará, conosco bem campanha para a eleição que está na caminho sim, é que que a salida de, de senhora, Suzana também ele realmente ficar com partido. bom, já, mas eu me mesposa, eu me, apaguei o susi, ato, com a minuto nada, em nada, eu tatei Nossa depois tatei o então, eu aqui para está aqui para aqui para para o número então, a ja, nós... o papo com outro, mas um com quando partido lá, para, a de nós. Então, querem, se que me conselho eu o partido lá, para, a de nós, para lá, para, sim, sim. É, é Römer, tá é, é para a hora uh, você... um, um, então. e é isso com o senhor mais votos com o senhor Falar? É, é tá, ela, ela, não para definir o de Ah, você quer, é assunto de mais votos com é isso, não é isso. o está muito que você está em e consta como tem que se atrair com família, então nós temos um partido que também não é work in aqui, nós temos um permito de Santana para nós trairmos os algo Não, não tem problema, não tem problema para nós, tem, para a sua vida de para a não pega, não é? É dizer, há um senhor cabelo e mas você de bom quando com outro. Bom, mas você pensa que nós estamos bom com outro, mas é problema só que nós temos com Ora como a mãe busca terreno de Santana, Ana, mas pedi um para a mas o da Ana estuda a Costa Brava, eu ta querer um? Me ta bom, senhor suspenso, que rumor, nota, dimes uma opinião com o senhor da Abelar, uh, uh, uh, senhoras, bom, bom, entretanto, o senhor jornal é a Costa Cayende? Costa Cayende aqui não, me já, tá... já. Yeah, yeah. Ah, uh, senhor, senhor, sim. Ah, uh, sí. uh, senhor, senhor, da a Sim, sí, eu ri ah, uh, eu quero mostrar do nosso micrófono. Eu quero que, ah, eu quero que, ah, eu quero que o jogo vim agora é. aqui, ah, nós de partido assim, tá? Ah, papia, eu quero que eu quero que nós de nós partidos, nós sacamos de quatro assuntos. É, sim. Sí. Nós sí. miramos, nós arranjamos, nós analisamos, eu quero que mirando nós, nós estamos a escuadra de assento, então eu quero que com o governo. Se uh, nós não a É eu a eu quero O de não para o partido P. Não, eu quero que partido, tipo de partido na não de papel. <laughs> <mo> um, me Although, sieico, juni, a eu quero Juni, Juni. Uh, uh, um, Juni, bom tarde. Bom tarde. E se você contar, você vai Sim, uh, uh, sim. Sì, sì, uh, senhor si, si dá si um momento, senhor Camila. Não, mas para debate agora. Não, não, não. senhor dá-me me que costa é que, minta, que topo, si or, re, no, me que é botar para o senhor aqui. Não, mas com a costa da casa. A maioria, até a mamãe me mardo, sabe que a me mas para de partido, sim, não? Sim. Até a mamãe me me me me me me me me mas como é? Eu receio o Davo Lar, muito agradecido. Mas o tá, muito agradecido. É. Sim, senhor, eu receio o Davo Lar, Ribeiro, uh, noite aqui. Uh, sim, sim. Uh, sim, eu uh, gosto de um pai muito neto. Né? Senhora sí. Camelio Rimmer, boa noite de turma maneira. Bom, poeblo. Boa noite. Sim. Sí. Sí, senhora, para nós não perdermos. Como é que está possível que um rende que tem mais votos e vai não por vir. E os apinta analisa analisar Tudo o qual apinta só isso so E aí é hora para nos parar e para nos próprios pia Senhora, sí, é acho que eu vou líder um portinho de a ver que 5.6 milhão Esse é me dar like, a capa Glenn, contestado Quem é o Glenn, senhora? Mi Humbo Uh, maturado, maturado. Senhora, confunde me Mas quer essa cal? Ah, sorry, mas por uma cal? Ah, é, é, é, que é que, como mas... Senhor, me sabe, Nota claridade, vamos buscar aqui na TED, no Parlamento. Não, na uh, chinês, na chinês, nós estamos atrasando com o opicose chinês, então na chinês, calta, significa glam. Mas, cobro-te, mas, compra de. Mas, em é todo caso, senhora, um, senhora, é, é porta para motivo de 5.6 milhões de Florentes um, do um Partido Nacional, que não é para virar é um líder? Um, não, não. Isso não tá é caso acaso. Nossa tá roupa caminda caminhada, Juni. Nossa direita, roupa caminda camina na para de cabrito, virou caminda para render e passar pero desde seis meses... Nossa, você está a essa borrante sí, de casa, Juni. Sim, pero eu vou te guardar o questionário... Passando a minha inteira para estar sí, vivo. Sim, sí. não? Sim, senhora, pero tenho seis meses, pero eu vou te guardar o questionário que o dengue entere, tramente, caia, peende, cana, tifo, traño, de outra mente, caiu para ele de casa. E tem um constrante dos nossos dengue. Que eu não vou dizer, senhora? De outra mente, caia, Juni, uau. tu não está se negócio você está se sabendo. Então, nós, obviamente, a decidir que... Pak, em cada curso que você for mecer tem benefício de dizerem vida. Sí, a nisso olha, onde saí por nada mais, só olha onde saí para queima gente. Come on, Johnny, come on. Não, não compreende. Perou, esse hora vou retirar o mês por dia partido. Então o que que tá? É exatamente. Vou me retirar. Vou sair ou afastar cabo? Não, a mas Sim, não. A sí, mas se não se acabar, então o bicho bobo de não partir. Sim, sí, não. O bicho bobo de não partir. Porque nas é bestial aí. Não, não. Bom, vou é bestial. Se bom, vou é bestial, vou estar mesmo com que agora, Sim, no, o que é bestial. Sim, é. Não está para buscar informação eu Mas, senhora, é, é retiro o tipo para que está exatamente ouro. Para o que não porta é possível que um rende número 2 ribalista está sacando mais tanto voto que líder. Errou o rol é ser volto. Mas sí. o líder indica a senhora que tem eh, estrutura de partido, não? Tem uma carta sí, de marcadona. Estrutura, mestre, é partido que eu ainda estava aqui. Ah, sim? Sim. A senhora tomou nota de isso Sim Sim. Sí. Sí? Ok. Mas a senhora tem um partido novo, PIN. Não, PEN. PEN. Sim. Sí. Juni, me casava um pouco de dobro, sabe? Sim. <risos> Ô, sí. oh, senhora, a senhora está esquerda. Bom, lá, sim, não, não se palavra, é palavra da pen, não é palavra da pen, é palavra não da pen, não é da pen, É pen, pen, pen, pen, Bom, pen um, passou nosso pen turcos, então nós estamos no de pueblo, a como senhor, não acaba de. Um momento, assim, de cabeça e de minha mi garganta. Nós no, acaba de contestar... Um, nós tudo é pueblo o de pen. Então nós também o pen é o Pueblo. Quando nós falamos cartão penmento, sim. Sim. What's in a name, Juni? What's in a name? Eu sou assim, o pen promete o Pueblo, o Pueblo dá-se pen, senhora. Bom, intenção tá é que lá para nós, para povo, que pen. Então, para nós sair, pen, foi de pueblo, para pen, foi nós. Caminando, da biru é que pen, com pen, com pen, com pen. o Se vou me Se pen, me se pen, Sim, sí, senhora, uh, para nós terminar a eh, eh, entrevista já uma noite aqui. Senhora sim. da Live, não senhora? Do... Sim, me chama, mas o está bom para a banda. Sim, não sim, senhora da Live. Senhora, para nós terminar, uh, como é bem, senhora? Um, abo, tem sonido nada bem com o é partido vivo bo, morto. Bom, Juni, um, me parto... Um... Me tem seguro que nossa vez saca mais ou menos 10, pico, assento. Sim. Sí. Não, aqui, Tá bom, é a partida, então. Mas, pero senhora... Me tem seguro que nossa vez saca 10, pico, assento. Por um motivo que nossa direita é camida de Turene, então. Uai, senão eu não vou, então é não sei lá que quebrou a Turene com a minha nampec. Turo. Mita compro, Pero senhora, se si vou partido como bailaga, biso vai com nada, saca dias 4 seguro. Vou dar mesa saca dias 5 outro lado. Bom, me está querendo se si, voto. Marco pro Não não confundi com os Nando, Juni. Marco Senhora, eu eh, não muito de eu notícia mesmo, però, senhora, madre, então togo de um forma, uh, uh, a intenção para me topar me ex-membro do partido. Sim, não? Para que motivo? Dá-te um motivo específico. Um motivo, simplesmente, para acordar que o time pode lançar com assento. Mas compreendemos. Para reparar e pensar que ia chegar a 5h? Pensei em Arábia Bahia. Mas compreendemos. Nossa, verde, verde, de verde, curu curu. Sim, de, compreendemos. Senhor, amo. Que esperança de andar, senhor? Bom, partido, pen. Me confia com o povo, depositaram confiança em de nós para não seguir a caminho para a anto Então, pegue-me para me pegue-me para o meu beco. Acorda Sim. bom, Xolã? Com o pegue não siga leu, Sim. Bom? pen paz. Sim. Senhora Norávia por último, a senhora verdade universitata da Boca, não é? universidade universitária da danke. Feliz anoite. Acorda para o pen a ah, senhora não está contestando a pergunta? Juni, me que quero, não tenho que aqui na universidade, na minha casa, verdade? Exceito, para estudar, na de esta, tem na de ter vida na casa de Juni, sua senhora mama. Então, já, já. É, o bom, esta vida, está com com é <sum hi> É, tá assim na política a vida de Pocorçó, o senhor. Tá, um falto assim, pode ir na live, não? Pode ir na live, live sim. Live e tem de parlamento. É, tá, tá, sim, tá sim, a, assim na política a vida de Pocorçó. Um, nós temos tem, também como invitado, o senhor Amparo dos Santos. Nós compreendemos com o senhor dos Santos que tem um assunto de silicone, reconectamento de água, grupo de dois, and the ocean, uh, is the que realmente uh, uh, okay. um espaço uh, na cada um de leader político, para não portres claridade clareza nossa live não Nossa sim, ok. Nos nós amparo dos santos que é sim sim. sim. Se, uh, se, uh, se, uh, senhor dos Santos, boa noite. Boa noite, Johnny. Boa noite, uh, boa noite. Sim. Uh, senhor dos Santos, conta uh, uh, com o partido uh, uh, que são de nós todos. meu amigo. Tende que amparo, também sabe. É partido aqui, está partido de pueblo. Vamos tá? é? Quanto? Mita pizza aboa que tu, oi, muita gente namo, sabe, escuta que a paro de bismo, sabe? bom. Mas Onde quente nada para duene, o povo é cá que por com russo desse las. Bacamane, mama de família, de de casa, que ansiava, costa por. E a gente tem que de costa. Mas é para que ele não é que nada é é. não é para que ele não é que a turreira tem turco, o lugar que puta bombom. Tem algo que visita a tal lugar. Mas ora, que é visita? Nada vai coquente aeropuerto. Adesunca me mantene. Mantenete a papia, uói, co su lengo. Toc, toc, toc, pegai Que é porquerie, e rejana aqui. Me papia, coquente, ta nangas. ne nevo assim nada. Con aqueque, que na bin cueco. Anto, teme que amparo. Anto, me sabe o bombom de turre conai. bombom de turre conai. Anto, me diviri nada. Não, não, não! Não, não, não! Não, não! Senhor dos Santos, é um, palavra na um pouco É palavra na Sí, não me é né? explicava é que esse local também estava é, solturei nessa cana bisnete, cana baipim, com um bumbolo, com um paquico, o dedo alto, baipim, a maquina de o quê? Né? É, o cara, de vai bem, é assim nada, com ele não é, a que é. nada é que é? é que Não, nada que, não. Mano, nada mano, é, nada <risos> Mas mas como é? senhor dos Santos, pero vou botar um assunto selicor eu estou dizendo que a Eu não sou político, eu sou comerciante. Como Eu pedi o Quando eu o Eu o eu Eu nada Johnny. Eu Johnny. Eu nada Eu Eu Eu o bom. Eu mira bom. Eu homem para bom. É muito atrasado, é muito de é bebê? Não sei nada pra nada, Johnny! Vamos entender. Por Parece um disse a licor, meu senhor dos Santos. É, é, Como o bebê, é, não tu gosta de -me cara a que me é bom de uma direção. Fácil, lá me sabe. Na cor salta, tá, se costa bem. ora bota tá bom daqui tá, e bravo. Ame, mas a minha não acaba. Não é porque pouquinho para, paro, em medo de nenhum! minha temia de não de compreender os nossos há uma na minha não que a de nada Ah? mas eu a nossa serpente ou não a época para a minha época né me a querer o ano é época lá vou de se ah de auto para a coisa para mim é na base passou não sabem patrás pepeiro não não se está diante para trás, trás preto onde ele anda que as vezes ele consegue a Johnny o outro corre de lado o outro corre para trás, o outro de mar a mim mas tem não outro é corre com não outro é com não outro é é é é né? com ele pera o aqui June, aqui Ah, botar forma parte de grupo de dois não correto passou Johnny e me bom que me explicava o Johnny é necessário que de Se a que da Nada a da grupo, ches grupo, não, a so de dois? Johnny. não me eu também me sinal, eu também não me sinal. Eu também não Eu Eu não me me Eu que não me Eu me Eu Eu não me é, gostei de apoio ao que você já. É, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, é, a é, é, é, da life é, é, é, a nós vai estabelecer é contato com a nossa subidação da senhora McWilliam para tornar por para ganhar uma declaração de repassão de um que de capas sobre esse assunto, né? É, espero que nós lhe aportem a atenção, mas abode o caso que ora agora a senhora disse a Macwellian na frente do parlamento do caso que é por indicar a nós Interessante assunto de montar capias com os dancopin container é assunto né, esperasie. é live, Ah, boa noite, boa noite. Sim, sí. um, na primeiro lugar, nota tá aí a frau, ó, senhora uh. senhora a senhora, minha coelha? Senhora, na boa A senhora, minha senhora, boa noite. A uh, senhora, para nós, uh, vai diretamente no <susurra> ponto. A uh, senhora... Juni, para mim me Mas realmente a costa consta <coughs> com o secretário do show também. A senhora está participando <laughs> <laughs> oh, no, señora, -me, ori, palavra, da Juni, vai na maula lá, Cubo. senhora, desculpa, eu orei com a palavra. Eu pensei mas mim, me apunho. Mas senhora, me senhora vai diretamente, Cubo. Uh, senhora, mas tem problema com o assunto de monte de O é, Juni? Que me vou me sentar Me dá proibir Mas papia Rima assunto não De Montcapium Nem Montcapium Nem Mas a senhora Papia de Montcapium Sim, sí, ma mas papia mas sim milés Nossa, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, me mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, mas, a mas, mas, mas, mas, mas, mas, eu me salvo muito, eu posso meter assim aqui? É senhora reventar! Sim, sim, sim. Okay. Não, máximo, porque... sim mas eu motivo, senhora, o uma operação para minha língua, para evitar que cruel demasiado. Bom, eu sou torrente da papia para internet, com meu tio, com a gente, eu suco com o na Cuba, que será! é, oh, senhora? Se não Pero... cai está com um caipassa suco, está com um na na boca. Está fomos na boca. Mas o senhor, onde é que papo de mão, que o show, né? Senhora, está live, não? Tem a conta, não? Junior, está consciente com esta live. Sim. Uh ok? -huh. Me está consciente com um, esta live. Ajá. Uh, Essa é a senhora. Boa noite Não, JJ A senhora está permitindo para mim senhora me William. Despedida apunta do co aqui na barraça, não responder Sim, sí. a senhora está tendendo com life, live para de avisa, é, se botem qualquer punta, punta não tem, encontrar palavra com letras que querem dar. Lemos está me queda, ou Comida? Está comida? Está Está com quem você amigo com amigo flat. Amigo aqui. Amigo nunca me, a -me briga para ah, é que dá briga para drag, para hack. rek, rek. Ele tá completamente do parek, com o pai o de mano Puta, papia com o de Ah, papia com o que para com o que dá está aí se quer, se a camada que a se deu Caba mata aba moqueta baixa bola. Das lábas lá, de moqueta E ainda na bola. me pai. pai? outro Senhora, meu coelha ali vai? eu vou te você não quando você da eu estou atendendo da em monte, eu está Ele quer da escapa, escapa comigo, dá, bom mesmo. Sim, senhora, a botar a de hack. Sim, o me lembra a minha de hack, mas só so, uma uh, que me, me tá pensado, tipo, num só um festival grande na boca. Pra ir na boca, não só não boca, tá ir na Porque num só um festival então, me dá tá buscando... Uh, quem é meu sonho? Uh, Claudio me toca. Claudio! Claudio me toca. Que é meu outro mano? Bru... Bru... né, Me toca na boca. Sim, sim. Mas como é? Peraíra, senhora, a ah, botar um stop de papo e quente reac? Bom, já. Se não, papo e quente monte, capo e quente aqui. Antes acabou-me de um peleja ganhada bem de <cười> Tá, tá, tá. do gente. Maco bom dia, maco bom dia. Sei olhar constância, Com o pai ping, sei olhar eu eu cientes, eu wanda tá tá é Eu um aí da papa papa papa papa. A mim me Ando eco sombra <susurra> me agora clac dentro de corre no corre cona no Producción de más noticias No 29 del cuadro de elección 2017 y no sin sí, boletín de última hora aquí un eh, colega. Lega, eu Boletim de última hora. Uma apresentação de... Escucha bom, escucha bom. Kiriwichi Agencies, Cabinho da Boquiriwichi, né? Tá bom cuidar. E lá que não si se achar se não se é contato com... Uh, colega, um be, para bueno, é por relatório. Bom, falou. Boa noite. Boletim de última hora. Talocual a bem. Tatuma lugar. Local a bem. Tatuma lugar. Me serviça com o homem. O homem. O homem. O ser a um, guarda um, do garra. O homem. Uh, o a guarda do garra. O moelo. O ser a casa e garra humber homem. O outro homem tem a a a a a ação. Bastante. Pumpera, então qual come certinho, aqui na casa de tipo E o homem é muito bem, eu vou por avisar, me escuta, gay, bota O homem acontecer não, não tem gay botar, mas simplesmente me reverse tá pegar. E sei, tá louco que eu vim, está tomando lugar? Bueno, papiando de mais boletim de última hora, então qual, que eu vim, está tomando lugar? O qual, a vim, está tomando tomando lugar? Uh, severamente, mas se eu vi isso com o outro, não me será alcançar so um mosquito na pia, mosquito, não me será que é da mala mente, herida ala, quebrar, mas se eu vi isso com a negada de uh, mosquito uh, na poli, mosquito que é bem, então falha sem força na família de mosquita, na nome do meu amigo Pupu, força também na mosquita, mas se eu vi isso outro tipo, a bem, então confrontei com problema com a mente af, mas se eu vi isso tipo aqui, um, um, eu vi isso tipo aqui, suba mente af, havia problema sério de Correndo na terceira forma, ser a cabeça para.